eu sou Melissa Lorange, bem-vindos a mais um chá de Melissa, meu peito tá torto, mas isso não importa. Hoje eu recebo mais uma perdedora do Queens ou concurso. Mas não importa se ela perdeu, o que importa é que ela tá melhor de vida do que provavelmente metade de vocês. Eu, vocês não estão acostumados ainda com esse cenário, mas é a mesma casa, que eu já gravei duas vezes, porque é a esposa de outra entrevistada, porque nessa é sinto o cheiro de couro de longe. Com vocês, Nandara da Play. Oiê! Oh, yeah. Tudo bom? Eu tenho uma retificação pra fazer. Eu não fui perdedora, tá? Eu fiquei em quinto lugar de 10. Você ficou em primeiro? Ai, porra, Melissa! <risos> não, mas gente, sabe quantos concursos eu ganhei na vida? Zero. Zero. Uhum. Tô aqui sendo perdedora há anos. Eu vou continuar perdendo, gente. Vocês Sim. vão me ver por aí enquanto vocês estiverem nos concursos de drag do Rio. Perdendo. E eu entrevistando uhum. as perdedoras. Porque, gente, quem vence tem o que pra contar. E foi ótimo. Obilei todas elas com o meu conceito, com a minha house, com a minha com a minha equipe, com a minha leite bafo. Eu achei bom esse, essa história aí. Eu acho que um dia talvez eu chegue lá. Então, vamos começar dizendo qual é o nosso chá. Hoje é homenagem a outra participante do concurso. Minha irmã, Antártica Latão. Antártica Latão. E que é o nosso chá hoje de cevada, um chá gelado. Pode abrir por gente, né, pro gente? Porque não tem nada, né? Não tem nada. Nós vamos tomar nessa caneca correta para o chá. Aqui na Dain the House a gente faz assim, tá? Então, ó, costumo começar perguntando uh -huh. qual é o seu problema mental para fazer drag e por que andar a com Blaze. Você explica aí para as pessoas enquanto eu tomo esse chá maravilhoso que Eu estou carecida hoje, que eu estou desse jeito. Então, eu comecei a eu não sou drag de verdade pra começar, eu tenho toda uma equipe de gente que me apoia, que dá todo o suporte, que faz isso daqui, ah, ah, ah. não que não seja grande coisa acontecer. Tá é melhor que eu, meu amigo. É. hoje. Então, eu sou marido, esposo, o que vocês quiserem dar, é a mão de Albuquerque, melhor drag do Rio de Janeiro. Não, tem que achar. Tá aqui atrás da câmera. <risos> tá segurando a câmera. Gente, eu amo essa casa que eu estilo cheio de problemas e só tem solução. Eu tô montada segurando a câmera. Montada segurando a câmera. Eu não posso me mexer. Mas não importa. Então, minha história. Então, eu acompanhei tudo. A gente começou a namorar antes dela começar a fazer drag. Então, eu que dei o primeiro incentivo pra começar. A, enfim, toda essa loucura aí. A loucura é sua, enfim, um, pouco, sim. um pouco minha, assim. Eu vi que ela queria muito, mas tava com medo. Então, eu fiquei ali dando incentivo. Pô, se você quer mesmo, vai, eu te dou apoio. E. Eu... Não sei se eu estou muito feliz com isso, não, mas foi. Mas é o um corre... Gente, é, isto é um relacionamento feliz, onde a pessoa apoia os desejos da outra e faz que ela fique confortável para cumprir aquilo que ela quer. É E parabéns. Muito Sim, obrigado. obrigado. Então, aí, depois de anos de, de Diamond fazendo drag, depois de a gente estar tá inserido no nesse mundo drag, depois de no, na Queens várias vezes, enfim, muitas coisas se passaram, é, eu falei, ah, quer saber? Vou fazer uma brincadeirinha, né? Aí tu faz uma brincadeirinha um dia, um mês depois tu faz outra, aí depois é duas semanas depois. Aí quando vai ver, isso aqui. Quando foi ver, entrei no quente o concurso, gente. Não façam isso. Beijo, né? Essa Vou coisa de brincadeirinha quando vai ver, né? Hétero também é assim. Começa é a assim, verdade. Com... Aí é a brincadeirinha entre amigos, né? Daqui a pouco tá digitando B no YouTube. <risos> Muito bem. Sim. Quem te nomeou? Eu me nomeei, então eu queria meu nome drag, antes de pensar de verdade em fazer drag, começar essa brincadeira do nome drag, então eu queria alguma coisa forte, alguma coisa empoderada, alguma coisa que tivesse a ver com as minhas raízes negras, e aí veio Dandara, mas eu também queria um pouco de comedy, porque eu não me levo nada a sério, e aí veio Daku porque Daku é bom. É bom. No final das contas todas, Melina Bley resolveu me apadrinhar, é minha mãe drag, com muito orgulho, mas é muito orgulho. Free Nipples. <risos> e aí eu não podia deixar de homenagear minha mãe, então ficou da Andara da Kublay. Eu acho um nome muito sonoro. Eu gosto da Andara da Kubley. Dandara da Kubley. Dandara é bom, né? Encha Encha a boca. Uhum. Uhum. E aí, como é que foi o negócio de Queens? Você entrou, porque vocês não sabem, Queens. mas eu era a jurada fixa. Da só me deu nota baixa, porque ela queria que eu tivesse aqui no final das contas. Você foi só por isso, porque né? foi foi... ela foi terrível. Mentira! Hum, Os vídeos estão lá, todo mundo pode ver. Pode gente. ver. eu, eu... Tava eu... ótima. Tava maravilhosa. <risos> tava, tanto que você não foi eliminada antes. Você não você foi tá... nenhum dia pro bórum? Não fui pro bórum nenhuma, nenhuma vez. Aliás, mandar uma mensagem pras meninas que vão pro bórum. Se preparem. Eu levava... Eu, primeiro, sabia todas as letras do não tá? Que é uma coisa que só você... mas Não sei por que ninguém aprende. Segundo, eu levava equipamento, eu levei uma bandeira no Brasil, no dia que eu ia cantar Brasil, as pessoas não sabiam nem a música que foi no tubo. Eu falei, gente, que é isso? Não achei isso, é cheio de ser verdade. Não é verdade. mesmo. Isso daí são que três próximas, é gente. Como você se sentiu durante o projeto, o processo inteiro do curso, que não é fácil, que é complicado, você estava literalmente começando lá. Quando a Miami diz que é uma festa de drag iniciantes, é porque tem essas pessoas aqui, que, tipo, Primeira vez que eu subi num palco, no palco na palco, vida, lá. na vida. Como é que foi essa sensação de subir no palco, naquele enorme palco de dois metros? <risos> Gente, então, é uma experiência maravilhosa, é uma experiência que muda a vida de todo mundo. Você nunca passou por nada tão intenso, principalmente agora que aumentou o tempo de concurso. E eu não indico que ninguém faça isso. Ninguém que <risos> trabalhe, principalmente, faça isso. Toda eu estava segunda? Quatro... trabalho, toda segunda. Quatro horas da manhã eu tô montada no palco, lá rindo, sorrindo, maravilhosa, pulando. E oito horas da manhã eu tô aonde? No centro da cidade já trabalhando, uma coisa maravilhosa. Não digo pra ninguém. Nunca, jamais, né? Uhum. Na minha idade, então, eu preciso de um dia para me recuperar. Eu quase fui demitido. Aliás, beijo o chefe que não me demitiu. Beijo o chefe que não demitiu. E você trabalha em quê durante o dia? Eu trabalho numa startup. Eu trabalho no centro da cidade, minha startup. Trabalhar para hipsters. Ah, por isso que eles não se permitir. <risos> startup ficou de hipster. Já tinha então, uma momento. coisa séria, tá? Muito importante. Beijo pra todo mundo do nível que me apoia e que todo mundo sabe que eu faço drag, aliás. Ah, lindo, gostei. São um bons hipsters esses. É, é startup. <risos> ah, Você performou um dia doentíssima, né? Tipo, um cheia de febre. E a Atena disse que foi seu melhor show. Já pensou em, sei lá, pegar mais virose? Tô, aí, tentando, tô tentando, tô tentando. Vários shows. Então, todo show que eu tenho antes, assim, eu começo a pegar um bando de gente doente, que eu quero ficar doente, pegar aquela febre, aquela coisa queimando. Só por isso, né? Só. Então, gente doente, me liguem, tá? Mas, enfim, depois de com isso, planeja, mesmo sendo uma drag de mentirinha, continuar a se montar mais vezes pra... Sim, com certeza. Eu me montar várias vezes, mas só por diversão mesmo. É... Drag é uma coisa muito divertida. A cena drag é uma coisa muito divertida para se estar junto, para se fazer parte. E aqui em casa a gente tem a Dying The House. Somos sete drags maravilhosas todas. E foi até um pouco por elas que eu comecei que eu virei desse negócio de ser o marido que tá ali do lado pra pessoa que faz drag, pra acompanhar. Enfim, pra fazer parte desse rolê 100% mesmo. Eu tenho uma coisa muito importante para dizer sobre fazer drag por diversão, porque assim... Tem gente que joga futebol por diversão. Sim. E que não vai ser o um Neymar, não vai se profissionalizar como jogador de futebol. E parece que se as pessoas estão fazendo drag, elas acham, sei lá, na cabeça delas, que automaticamente elas serão o Neymar das leves, sabe? Uh -huh. Quantas vezes você é só uma das pessoas que faz no final de semana. Em vez de jogar futebol, você vai fazer drag. Porque, né, não precisa ser profissional todo mundo. Pode ser só por diversão, não tem nada de errado com isso. 100% concordo, no assim, embaixo, inclusive vou mandar isso pra minha mãe. Minha mãe, de vez em quando... Minha mãe sabe que eu faço drag, minha mãe sabe que faz, assim, que faz drag, a diamonds De vez em quando ela pergunta, mas é porque é uma carreira, né? Não, não é uma carreira, gente. Olha, às vezes tem carreira envolvida no meio, mas não neste caso, que só Para... aqui. não pega aí, não pega esse nível porque eu vou mandar pra minha mãe depois. Ninguém usa <risos> carreira aqui, não. Eu, de fato, não uso. Beijo, mãe também. O que não quer dizer que as pessoas profissionais não sejam, de fato, profissionais que têm um ofício aí, né? E tem que ser levado a sério. Sim, claro. O, o paralelo que você fez com o esporte é perfeito. Então, a gente tem atleta profissional e tem um bando de gente que gosta de fazer esportes na vida. Drag também. Temos drags profissionais. Tem um bando de gente que gosta de fazer parte desse rolê que é maravilhoso. Vou fazer uma pergunta trágica, que é o seguinte. Você acha que House é doping de concurso? Porque, por exemplo, sua maquiagem quem fez? Melina Blay. E nos dias de concurso? Melina Blay e Latista Samenti. Maravilhosas. Tem alguma coisa de isso? Não tem. Porém, está no concurso com pessoas que fazem a própria maquiagem, que é um dos quesitos dos jurados. Você acha que isso é meio um doping ou não? Justifique sua resposta. Nunca pensei sobre isso. Vamos lá inventar uma resposta agora. Não acho, por quê? Você acha que a pessoa ter dinheiro, levar investimento para concurso e outra pessoa que faz uma parada mais humilde é topping de concurso também? Você acha que a pessoa que já está ali dentro do rolê e que chega? Então vamos dar exemplos da minha temporada, tá bom? É... Eu cheguei lá, já conheci algumas pessoas dentro da house, mas ninguém nunca tinha me visto montado porque sei lá, fui lá uma vez montado antes. E todo mundo me conhecia como boy, e eu estava naquela coisa de romper aquela primeira barreira e etc. Outras meninas que tinham muito mais experiências, que trabalham com isso fora, ou então que trabalham com coisas de performance, estão muito ligadas a isso, estavam lá. Eu tinha a house para fazer a minha maquiagem, aquela pessoa tinha cinco anos de bagagem de experiência. O que, que é o injusto, o que, que é o justo dentro dessa, desse equilíbrio? Não existe uma equação certa, sabe? Eu acho que a pessoa tem que ser avaliada pelo que ela está fazendo ali, no, na performance, o que, é que ela tá entregando Enfim, tem um bando de quesitos Que é, aí a gente pode discutir Separadamente Lindíssima, falou tudo? Tá tá bom. Então vamos encerrar aqui Muito obrigada por ter ficado em que outro lugar Só para dar essa entrevista Foi o adoro... objetivo desde o começo Sim, eu vou deixar aqui também em algum lugar A entrevista da esposa Porque aí vocês conhecem o casal o Já podem é mandar aqui. pro é. RH da empresa Se você está interessado <risos> no corpo delas Porque, né? Quem nunca é um corpo bom. Mas avisa que eu tô mais bonita hoje. Tá mais bonita <risos> hoje. Mas você tava tá bonita naquele dia, eu eu tava. Tá. Gente, maquiagem é uma coisa que evolui. Você vai aprendendo com ou o não, tempo. Ou o não. Ou você vai se desesperando com o tempo. Tá? Eu espero que você faça mais muitas drags por diversão. E sempre supera muito. E participe de todos os concursos que você achar que tem que participar. Tá bom? Fiquei muito orgulhosa da sua participação. Muito obrigado. É isso, gente. Beijo beijos, espécie tchau. Da Melissa. Fala isso, mas já teve três amigos meus que se reconheceram e falaram: Renato, você é Melissa? Ah, gente, é uma pena. <risos> Tem gente que é só assim, <risos> as áreas que encontra. Né? <risos>